Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia e nessa aula vamos conversar sobre a tendência do PIB per capita nos últimos anos. Nós temos um gráfico aqui do The New York Times, que nos mostra uma certa tendência do PIB per capita numa base ajustada pela inflação desde 1947. Sendo assim, você pode realmente pensar sobre isso aqui, como a era pós Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, claro, terminou em 1945. Sempre que nós temos um gráfico como esse, é muito importante ler as letras pequenas para ter certeza de que entendemos o que isso está nos dizendo e o que não está nos dizendo. Como eu mencionei, isso é ajustado pela inflação. Também diz que as rendas dadas aqui são pós-impostos e incluem benefícios do governo. É, então, se alguém está recebendo um benefício do governo de um certo valor, valor por ano, essa renda será incluída aqui. E se alguém está fazendo 100 mil dólares por ano, mas pagando 35 mil dólares em impostos, a renda é pós-impostos. Então, seria incluído aqui 100 mil, menos 35 mil, que é 65 mil dólares. E tem várias coisas interessantes aqui também. Isso está nos mostrando um crescimento desde 1947. Isso não quer dizer que em 1947 a gente tinha um PIB per capita de zero, ou que havia renda zero. Isso mostra que em 1947, obviamente, não teve nenhum crescimento desde 1947. Aí, conforme avançamos no tempo, ao longo dos próximos 30 anos, perto ali, de 1980, Parece que tivemos cerca de 100% de crescimento. Agora, sempre que penso em termos de porcentagem de crescimento, 100% de crescimento, 200% de crescimento, eu sempre gosto de fazer um pouco de verificação da realidade, de como isso se compara aonde eu comecei. Eu gosto de ver o crescimento de 0% como 100% de 1947. Eu vou fazer aqui outro eixo à direita para complementar o que já está nesse gráfico. Portanto, isso seria 100% de 1947. Então, se eu crescer 100% a partir disso, isso é a mesma coisa que dobrar. Portanto, 200% de 1947. Bem aqui, se eu crescer 200%, isso significa que estou em 300% de 1947. E aqui, se eu tiver crescido 300%, significa que eu tenho 400% de 1947. Uma maneira de pensar sobre isso é que, ao longo dos 30 anos, ou 33 anos, já que é de 1947 a 1980, parece que o PIB per capita ajustado pela inflação basicamente dobrou. Ele cresceu 100% e que também se parece com essa linha amarela, que está mostrando a renda média para os 90% mais pobres. Isso é basicamente todo mundo, exceto os 10% mais ricos. Parece que o PIB per capita é praticamente rastreado. Na verdade, pode até ter ficado um pouco à frente do PIB per capita ao longo dos primeiros anos. Enfim, se a gente for de 1947 a 1980, o PIB per capita praticamente dobrou e a renda média para os 10% mais pobres praticamente dobrou também. Agora, algo interessante, ou pelo menos esse gráfico está destacando algo que pode ser interessante. Ao longo do próximo período de 40 anos, de 1980 até aproximadamente hoje, o PIB per capita continuou a tendência de alta em uma taxa aparentemente semelhante. Mas a renda média para os 90% mais pobres parece não ter acompanhado isso. Em outros vídeos, vimos de 1980 até agora e vimos essa tendência mas não tínhamos dados históricos de 1947 a 1980 para ver que nem sempre foi assim. E para que isso aconteça, isso significa que os 10% do topo devem estar crescendo mais rápido. Estou apenas fazendo uma curva aqui para mostrar isso, já que isso deve estar acontecendo em um ritmo mais rápido. E mesmo isso pode ser surpreendente para alguns de vocês. Você pode dizer, tudo bem, os 90% mais pobres não estão acompanhando tão rápido como a média em todo o país. Mas por essa medida, parece que em uma base ajustada pela inflação, Após os impostos, os 90% da base estão em mais ou menos 300% de 1947 agora estava, mais ou menos, em 200% de 1947, em 1980. O que significa que o padrão de vida desde 1980 deveria ter melhorado em cerca de 50% para esse grupo de 90% mais pobres. E eu sei que muitos de vocês que estão por aí desde 1980, ou quem sabe ainda antes disso, Digam que talvez esse seja o caso. A maioria de nós definitivamente tem o melhor poder de computação agora, temos TVs de tela plana mais agradáveis, temos produtos manufaturados mais baratos, mas outras coisas parecem mais difíceis para muitas pessoas do que em 1980. Coisas como comprar uma casa, ou saúde, ou mensalidade da faculdade. Claro, eu estou falando isso do contexto dos Estados Unidos, mas muitas coisas se aplicam também ao contexto do Brasil. E isso é algo que provavelmente iremos explorar mais em outros momentos, inclusive falar também sobre como a inflação é medida. Enfim, não vou entrar em detalhes agora, principalmente porque em outros vídeos falamos sobre como a inflação é medida e sobre o índice de preços ao consumidor. Mas, sempre que você olhar para qualquer estatística, é muito importante pensar sobre como elas são calculadas, quais são as premissas adotadas, principalmente porque a inflação está tentando mostrar o quanto você pode comprar com uma certa quantia de dinheiro. Mas esse cálculo depende do que você acha que as pessoas estão comprando ou como você mede o custo disso. Então, falaremos mais sobre isso em outros momentos. Enfim, a grande lição dessa aula aqui é que essa tendência histórica dos 90% mais pobres cresceu aproximadamente igual o PIB per capita, mas parece que é algo sobre os últimos 40 anos, seja a política tributária, política monetária, mudanças demográficas, tecnologia, globalização, educação, ou talvez todos os itens juntos, levou a uma mudança nessa tendência.